Bom, vamos lá que vês este jardim botânico, temos aqui informação e venda de bilhetes, para aquele lado. da cá o dinheiro que é um euro por desói, acho que é um euro por desói, assim, se tiver paga-se o cartão, não sei, ou eu moro também, é uma nota alta, uma nota é alta? Sim, se tiveres aí podes trocar, vais assim. ir tem visa, paga-paga o cartão. O cartão não é empregado de trem, é três euros. É... Não é empreendedor de treinadinhos, é três euros. Treinadinhos, treinadinhos, treinadinhos É três cada um. Três? Sim. Nove. Três cada um. Já o reportagem que aqui. Vamos aí. Ver. botânica. Botas, dia, euros 5 sí. Ah, ok. Cinco o'clock. Okay. ok. Quanto, quanto tempo você leva a ver isto? Uma hora, Una hora. mais ou menos. Para aqui, para começa começa lá aqui. Ok, graças. Sim, sí. começa por aqui. Bora mais ou menos uma hora, então a senhora a dizer. Vamos lá ver. e está aqui já o, o guarda com pau. Para quem não quiser pagar, dá uma bastonada. <risos> né, Lucilia? Para pessoas daqui é um euro. Para pessoas para daqui é, é um é euro. 4. Então, pois, então pago impostos aqui? É assim? É, é para quem quer. Quem paga impostos ainda tem que dar coisas coisa. Eles paguem. Vem cá cagar as coisas deles, não é? Já 3. Jardim Botânico, estou tá a ver aqui? Fazendo um labirinto. Daqui aos 16, estão a ver? É aqui, não há ver de banho, mas temos sempre a filmar para é que... Palmas, oh, vamos lá ver como é que está aqui, estão a ver? Temos sempre a ver como é que está. Orinóis e as xanitas. E o aroma está razoável. Dá assim com aroma. Não está bom, bom, bom, mas está, está agradável. E agora? Faltava aqui uma jata para explicar onde é que é. Jardim dela é berindo. Vamos aí, estamos ali uma santinha? Não, ah, o santo está a matar o diabo. Ah, o santo está a matar o diabo, olha a santinha a matar o diabo. Jardim dele é labirinto. Tem o jardim do labirinto, tem que ir um labirinto aqui dentro. Ah, eu não vou parar para o outro labirinto. Bora, Kevin. Kevin, não é bom em labirinto? Papai, olha aí! Labirintos que está para ver bem onde é que é o Cida. Vamos agora entrar aqui no labirinto. Temos o escuteiro Kevin que vai desvendar, não sei se onde é que é o do Labirinto. Teremos perdidos e agora vamos ouvir água. Pelo menos à cena vamos morrer neste meu labirinto. E vamos curvando, curvando e agora. Até agora estamos safar se bem até chegar ao fim. Quando é arco-íris não o pote. Duro! Mas é um labirinto relativamente fácil. E já chegámos aqui à nossa prenda, uma árvore. E chegamos ao prenda final, que era esta árvore. E temos uma árvore da Austrália. De pronto. Faltava agora o hino. Agora vamos tentar se do labirinto, vai ser o pior. Ah, Kevin! Sido do labirinto! Vamos tentar subir o vento outra vez, parte do mato. A Lucília já está perdida, fora do labirinto. <risos> temos aqui mais uma rã de água, vamos lá por ali, o já está a passar, isto é pouca vegetação, dá para ver onde é que é a saída. Dá <risos> para passar quase por meio. Uai, o já está perdido, Não a saída. Temos mais uma cadeirazinha, uma torneira, o que é que diz? Água não potável. Temos aqui uma cena típica, e ali com vários, mais ou menos, com mais motivos. Vou um cuidar para aquele lado. E mais uma fonte, várias fontes da torneira. de ter água. O labirinto, perspectivador de, perspectiva de cima. Vou procurar a Lucília agora. Mais uma fonte para dar água aos gamitos. Vamos ver e está aí a Lucília. A nossa expert em botânica e ervas medicinais, Dona Lucília. Nos tempos livres. Os que era Nos tempos livres, começar a ler jogar, jogar tarô. Vocês já sabem, liga para o número que aparece no ecrã <risos> para uma consulta. O <risos> que é que é isto? Manantial de Inca. Manantial Inca. Vamos lá ver o que é que isto é. Aqui dentro. Anda a ver, mulher, estás a perder o melhor. O que é que temos aqui? O que é que cai? muito Inca, dizem eles. O que é que temos aqui dentro? Ah, olha lá. Temos aqui a aguinha, está um bem pesquinha, a água caiu ali. Um bem pesquinha. Aqui é bem E temos aqui a desinflação das mãos e tal, e coisa. Até mais, muito bonita. continuar Continuamos, avançamos, avançamos, meu povo. É parecida àquelas que a gente viu. É a árvore a natal? Esta é árvore natal. Sim. Ah, é a flor de natal mas é mármore. Sim. É parecida àquelas pequeninas que a gente vê. É aquelas vermelhas, assim. não é? É por acho que fica assim? Eu acho que aquelas não chegam ao socialário. Ah! É tipo aquela florzinha fica... tá um vermelha, não é? Aquela está assim. Sim. É como essa coisinha. Né? Olha uma bananeira! Olha é uma, é uma bananeira! A bananeira parece a banana dos Açores. Os Açores? Sim. Podem ver também aqui o vídeo no canal. Os Açores. Não é que está vendo? É isso mesmo! Porquê que eu já nunca vê um coqueiro com cocos? Um coqueiro? Sim. Pois não sei se que se que é Se ah. aqui nesta zona talvez. É Parece um coqueiro, mas não tem um coqueiro. Pois não sei que árvore que será esta, mas tem tenho sei. que estar a ver aqui. Mas tem ali A copa da árvore. É por esta ah. tem aqui picos. Agora esta aqui está é cheia de picos. Pode. Cheia de picos esta. que é que é aquela ali? Não sei, que é ah, sei seca. Ah, é uma seca, não sei, que é muito bem. Esta aqui já foi. Essa era. É palma, palma. inglesa. Palmadinho. De... Não é sei é daquelas que vieram, porque tem morrido muitas. Ah, tem morrido muitas. E aquelas São as mas são diferentes das nossas. Só não, não não Eu não posso lembrar de Está é né? tá. tem água, mas deve ter que ser parada. Pois, água deve ser de circulante, deve circular para o que calhar. Vamos dar escura segura lá, lá aqui, que é o que é uma foto para o Instagram, para utilizar. Podem também ver no Instagram as fotos que eu vou tirando para acompanhar toda a reportagem. Ok, está feito. Vamos lá seguir. Bem, o degrau. Está mais ali. Está a tipo uma rosa dos ventos ali no parque baixo. Está tipo a rosa dos ventos aqui. Que não tem nada explicando. Nunca tinha visto. Só em muitas que não vingaram, mas é? Mas olha, as vingaram são muito bonitas. Oh. Mas olha, as folhas cortas. Parece uma, uma pinha, não é? Sim, parece pinha. É muito bonita. De nada pois é que não tem nada a ver? Pois aqui não tem, temos, não tem nada. tem, mas não lá para cima, tira uma lá em cima? Sim, tá mas. Tá, é cá, não então, vamos até lá. A... É tá é embora? Estás está de a Opa, até chegar à saída não me a minha cabeça. Você está a ouvir? Chato! <risos> tem que estar sempre ficando. esta mulher... Que segui o trajeto, não segues o trajeto. Opa, vai, não estou grande. Não, tem é que, é, é que fazer o filme. Não sou nada eu. Tu é que és a personagem principal. Deve ser. Sim, tu. em aqui é contigo. É. Tu é queres a nossa bióloga. Está maluco, papai. <risos> é que das pontas todas? Não percebes nada. Percebes? Não. Sabes o que tu é que serve para o xarope não sei do quê, não sei, não sei não que, não sei o que mais? Não sei é nada para o xarope, Pois, estas não são, mas acho que são. olha Isto estava lá na parada e era boa foi? Foi nada. Chato. Olha, tem, né? Corra água. Corra água, corre água. Vou segurar o braço agora Está ali como fez Até os cocos estão aonde? Os cocos? Quero poupar o uma subir o ponqueiro e ficar o coco esse subir um dia em subir. Fiquem <risos> atentos, fiquem atentos. Não percam. Daqui a mais uns anos, esse subiram do que qualquer desses. É, um bocadinho mais curvado. É assim tanto, é direito. Costo, Tem que ter um que vai assim para o chão, não é? Sim, uns com os pés atados. Os pés atados e subir assim. Olha, mas tens aí câmaras. Não é câmaras assim? Não. Não? Porque, é, é sítio, não, é cimento é? é de cima. É cimento de cima. Às vezes é câmaras. O pai tá mim a É um helicóptero É que é que um... andou atrás <laughs> mim É, já andou atrás de mim Dá auxílio, mete que o Kevin, uma foto. Mete no meio. Mete no meio que eu foto. Yeah. Ele quer uma foto. Ele quer uma foto aí no centro. Ah? Agora volta. Ah, a foto foto ao Kevin. sube <risos> bem? então vamos lá vai que temos um foto Kevin negócio ela ali que tem um foto Kevin vamos lá vamos ter o foto Kevin vai que vai para lá não vai tu para mim, vá vai para Ela tudo É Tá bom, tá bom. Aqui está o sul, Este, norte e oeste. Aqui são as senhoras. já aqui. Estas têm cheias compridas. Eu acho que ela tem essa grande saia. Se você lhe avalou, aqui tivemos a dar-lhe. Ai, mamãe, <risos> <risos> <risos> Aí, Em casa temos aqui testemunhas. Milhões de... de... de... Pessoas olharem aqui <risos> para <Pais -te> dizeres. <risos> é verdade, o a verdade não merece. Olha aqui também a mamô. Mamoa? Para é morre baixo, morre de baixo e mor, cima. Mó de baixo e cima. que foto não? Tem outra? É. Não? Tem uma foto e vai tirando. É. Agora dar o pé dos Olha, o aqui E este... o poço tem água, está a mexer. Já visto? Ah, costuma meter o poço vazio? Mas ele não pode entrar aqui. Sim, pode, é é mas. Ah, está a oh, bombar. Está, um está a mexer, está a mexer. É é claro. Olha, temos aqui a águia. Temos a águia ali daquele lado. Será que vem? fica? É. Águia vem fica. Já ali temos uma raposa. Vai, eu deixamos ela ali para barcos. Yes, now, eh. Mas eu acho que aí é, dentro bela, também tem coisas para ver. Mm -hmm. Ah, sim. Vamos ver se está fazendo. Vamos ah. até a ah. primeira. Isso é que mágia, não é? Será que é. é tudo bem fica? Isto é um moinho d'água. É porque está aqui no moinho, não Isto é okay. o moinho inca. O que quer dizer hoje moinho inca. Molinho, é a dinheiro. E aqui a E a E Olha lá lá aqui? Olha ali. como é. Estava aí. Como é? Não, porque que, é para que é. eu pago. com a estava Ah. cima. O almoço estava em cima. é uma real agora vamos por aí, vamos ver por agora vamos entrar e ali fazer a lhe dentro está a ver parte de cima está a parte de cima a parte é de lá, só vieste eu estou a falta do labirinto, a parte de do, do labirinto não é visto? Está ali a planta, está ali a planta a entrada E é está piscina, a piscina aqui com a água a e A piscina. não é melhor, não sei Está 200 e 30 graus Pois não, é para é pessoal que não, certeza Não, não, vamos ver Com essas leis e tudo E não, não tem coisa que não tem nada mas aí não é bem, isso? Não, é isso é para limpar. primeiro é... Estamos aqui já. Sim. Está aqui dentro de fazer. antigo Inca. Estás a fazer água, fazer andar. É o que a gente vê. É isto. É as pás? Está é, é para não tocar. sim. Vai andando. Molino de Inca. Durante as escavações foi encontrado. E aqui temos aqui o balanço e a massa. E os vários. Os gente isso não não, Meia-deca, depois é na meia-deca, depois é na e é. Vai de uma para a outra, é deca, meia-deca, não sei o que. Uma deca é. só Uma deca, deca são assim. É como se fosse os litros de água. Uhum. E aí, espalhando-me. Isto aqui é que não sei teria para carregar o chaco da farinha? Sim, deve ser uma mão em cada lado para transportar de qualquer coisa. Pois uma mão cada lado, é agora o que é que já sabe? Pois amassaram é, é que não... Como está a as mãos? Há coisas que se encontraram? Estas coisas que foram nas coisas, que estavam nos pregos. Nos pregos das de... carroças? E, e as mais é pequenas era de pôr no, nas ferraduras dos burros. Nas ferraduras dos burros, sim. Mas podem ser até tudo. A cabaça? Primeiro os pés, destas balanças. Esta balança também não é a antiga discussão. Há mais antigas que isso. Muito mais. Mas é mais para contar uma história. É os quantos coisas que alegro. É, isso uma... é tipo muito que vi. O que é que a uma escadela? talvez. Já ouvi Mas deve ser. As Lusíadas, Luís de Camões. É? de Luís Camões. E os Ma... Os maninhos talvez. Entra daí ali, descarta ali para cá. vocês Andar, fazer que andar, é para limpar as folhas e o resto das coisas. porque eles não têm falta d'água, né? não é? Sim. nós estamos com falta d'água, é que para deixar a água passar, não é, que é? a água, com isto. É só para é é tipo ver Vamos ver parte de cima? Sim, vamos ver parte do jardim. Na floresta oriental. Com presta pressa, por setenta e cinco. Não, oh, uh, uh, o que mais de setenta e cinco. É tá grande! Bom, o ver Ainda que é careca, O que é o... o que é o, o... cabelo é não? Né? Quanto é pouco cabelo, porque não me leste, né? <risos> É moinho, molinho não tem de inca, não sei o que é que é de inca, é inca, mesmo. Inca, inca é aqueles... Pois, é para é. Pronto, já está. Agora são os incas, não sei se... Está claro. Há bocado foste para a esquerda, ou tens que ir Vai para a direita. Para branco, a Sim. Nós temos aqui vários pássaros. São os que há cá. os pássaros que há cá. lá em baixo. E o gav gavilhão, e o E o púmbio, etc. Olha, mas é hermoso que a gente tem lá em baixo. Sim. É outro tipo de móvel também. Jardim japonês para a direita. Ah, tá Olha as é. Vejam também aqui o vídeo das rãs. Também temos nós a comemos essa delicacia. Perninhas de rã. Aqui no canal. E temos estes. É, Estão cantar. É lá. Olá. Muito chulo! Muito Allô? Como vai? Você vai bem? Allô? Você bem? Você vai? Você va, va Está ça, ça va Ça, va bien? ça, va? ça va Oh! Ça bem? Oh! sim! Sim, você vai bem! Você vai bem! E tu? Oooooooooooou! Oh. Estás a ver? Percebe o francês? E ainda dizem que os animais não falam. Ele fala francês vê lá, o francês percebeu logo. Olha, está até chamar não ouvi? Porra-me tens... porra tens... e está depois fazer que os animais também falam. Vieram logo os dois, estás a ver? Até porra. Olhe se não sabem falar francês, que eles vieram de França. Os animais também falam. Olha laranjas! E agora vamos me visitei direto, eu consegui lá a tentar subiar, mas já não, já não subia nada. É subi mas por causa dos dentes não Por causa dos dentes? Ah, vai já. Agora com os, com os dentes de ouro já não consegue subiar. Ah, o dentes de ouro. Pois, é pra dizer, o que é que essas coisas essas? Essa fortuna que é eu é tem nos três dentes, estes diamantes. Eu venho criar aqui um diamante, mano. Então? Ai que é isso? Ai porque eles da já. Os é da Índia, onde é que estão? Olha lá, estão a finchar um tamal, mas são bonitos. Uh, Olha ali um dentro, está ali um fora. É aquele ponto. Ah, Fim mas de... isso não deve ser um casal, senão eles não davam conta de tanta rata. Aqueles no espeto acho são boas, não é, Kevin? Temos que os provar. Já provaste? É boas. Sabem a leitinha, assim, tipo a leitão? Não é Por nada. isso. Mas eu nunca mais vou comer. Vamos aí, então, experimentar a provar. Não. Porcos da Índia, né, no espeto. Olha lá, é chineses. Vamos lá, para ver os chineses ali. É o Jardim Oriental, como dizem eles. Olha, já vêem. Olha, eu com do pólen. Jardim dele. E quem? Dele? Ermitano. Você tem ermitano. É, palco, tu tens que ir para lá aprender a ver. Pois, né? Porra. Não passei a primeira classe chinesa? O que é que eu te digo? proibido não entrar, olha cá temos o jardim Fenchui. aqui temos aqui um, um templo se é isso se chama assim que as famosas lanternas ou lamparinas vais para no meio Olha, onde já está uma fotozinha para a Lúcia está atrás de uma foto é o que? é É mais branca que a da praia é areia ou é sal? Não sei não, vou provar. Não vou provar. Deve ser areia. Deve ser. É areia. É <risos> areia. areia. Tínhamos já ali para aquele lado. Ali tem umas casinhas ali também daquelas tipo chinesas. O está com sono. Não é? deixam dormir. Anda é desorientada. Desorientada e coxa. Olha uma não é um cogumelo é um cogumelo é aqui é uma pucrazinha vai, vai lá andando não tem coisa a ah, bem. olha a tua mel lá em cima é que os cogumelos só fomos de uma vez. Agora temos aqui o jardim, a pontezinha e ali a casinha. Olha, eu vejo até filho. É. Está-me a perguntar qual é a diferença entre as pucas e o cogumelo. Sim. E ele disse é que o cogumelo só come uma vez. E Sim. as pucas pode comer mais vezes. Pois. Como ele comes uma vez, leco, é. <risos> pá. Pode ir comendo namoro. Pois é, é, <risos> Pronto, é isso. <risos> Vamos aqui a ponte. Cogumelos e E aqui a entrada. Isto é bambu. Oh, e os peixinhos. Parece que é Agora falta aquela música. <risos> Temos aqui a, a casinha. Madeira, Vamos ver, olha. É madeira. E aqui, não é papel. porta fecha capaz para fechar não não na fecha é só para imitar é para imitar isto é bambu Eu já tive ali filmado também. Está um caga de ao pé dele. Está é? é um caga de lá que eu não Epa, Tem muitos peixinhos pequeninos e grandes também. Tem alguns. É lá, Mas na vez lá, tem que comer a, a nossa piscina depois tem muito um para aspirar. Deixa se tem aqui. Para aspirar, pode mais aqui. Não, ainda se vê aqui peixe. Está ali o caga ah, dali. Está tá ali, estás a ver ali? Na pedra? Ah, pois está. Olha lá. Está tá ali o caga daqui. Estão a ver ali? Vi para baixo agora da casa. casa o bem. Quer para ver se não na toma. É Carpa coi. Mas estão os pequeninos e os que né? tem lá Paulo. Espécie exótica invasora. Espécie exótica invasora. É, é aqueles que eles jogam fora. Compram os pequeninos e depois são grandes. É aquele que, é aquele que, é que jogam fora. É que está lá não. Está em cima da pedra não. É nosso. É de cá. Sim. Agora aquela pequenina é aquelas que se compra e depois elas ficam muito grande Bora. Põe na capa nos afeiros. Só de vez que a casinha não é? Vai ver. Já vi. Ai, já viste? Já, já está visto. Quer dizer, por cima não vai para... é a pena? Para aqui. Já, para. Para, para baixo. É uma coisa igual para limpar a piscina. Ai não. Nem tem. Isto é um aspirador. Olha, vês? Dez para cinco. Mas se cuidarem, estes é, pequeninos vai tudo no no rolo. Vem o caga do aqui a nadar. Estão a ver aqui a nadar e ver o resto do lançado. E Olha aqui, o Lucilio está aqui ao pé da gente. Cagadinho. Vamos lá. Está aí? Aqui mora o jardineiro. Então, Amor, tá jardineiro? Um villes, ah, mora o jardineiro? Está ali as vilhas de comer ou do mal ou do gato? É de jardineiro, ok. Agora pode ir ali, está? uma coisa, mas. Esta aqui é bastante ver o que é que está aí dentro. Acho que é os pássaros. É? Por cima parece que está uma coisa dentro. De acrílico, esta outra lado, é. mas da porta não é da outro lado, é este Vamos ver. É, é um É um musho. É um musho. Olha aí está a fazer Está é aí de frente. É um musho ou uma cruja? Mas elas, é foram mocho? Buxo real. Buxo é o É o Não, não. É esse mocho, se é der mocho real, talvez. Tá, está aberta. Já li do Rei Manancial Albercone del El Rei. uma coisa alta? Deve ter um significado qualquer, não? Estás a ver? E como é que vão lá em baixo? Pois não sei, se já fecharam as escadas de... de alguma coisa e me tiraram. com a de cheira Eu vou ter tirado, se calhar Eu ter fechado ali com aquilo Estava então, só ver o que tinha aqui deste lado, e não tinha mais nada Pois é ali, deve ter uma parte qualquer aquela montada tá, deve se levantar deve ter fechado aquilo Põe ele lá abaixo E daí fez espetáculos de se calhar ali Quase sempre é assim Mas temos que ir por aí Ir por cima? Sim. Ai que é mais oh, eles estão dormindo eu, Olha está acordado, mas eles dormem Olha está danado, olha Que foi? Que foi? Está toda fora. Aproveitam ali a frente. ali. Mas ele está dormindo. Eles dão ali um dois abertos, dois chassos. E ali está outro. Não deixa os meninos dormir, são maus. Pois, são maus. Coitadinho. Este é o real. Este a gente tem lá também, o real. Pronto, aí abaixo, não Olha, vai lá ver se as rarões têm as pernas todas. Não foi algumas dessas que tu comestes? Não é, caso ainda não. Não? Pronto. É para a próxima. Tá. <risos> a próxima é, é aquelas pernas. Podem ver também aqui o vídeo, já tinha dito isso há bocadinho. Mas para os que passaram para a frente, podem ver o vídeo aqui na descrição. Pois deve ser qualquer coisa que fazem Tem é mais um mirador lá em cima, mas há coisas. Mochulão. Mochulão é que é bonito? Deve é ser bonito, não sei o que quer dizer. Mochulão. Todos falam ser... estás... né com o Não né. né, é mochulão. E o bom de semana era mais neira e pensava que estava falando também indiano. tá <risos> vai lá, vai lá. É que todos dizem mochulão, deve ser uma coisa. Deve ser uma... ser uma coisa. Tem a mania que é esperta. Disse lá um colega: Até como é que se diz bom fim de semana em é indiano? E ele disse: ah, ok. Só que era um palavrão. <risos> Depois, até aproveitou-se de ter. Os de minha celeridade. Vamos com patrocínio, se calhar. Aqui há mais, deixa lá ver. Esta está escondida, esta é branca. Esta um Olha, tem um patinho ali, devem ter dado pela de Veja, lá é em cima da tábua da comida. Sim, está ali um bocadinho, que lá é o quê? Está um bocadinho médio. Né? Um pato? Mas ela está Não né? se consegue ver, está muito escuro. A câmera não consegue captar isso. quem sabe o que é que este banco é de pedra com certeza vamos ver a pedra e aqui é o outro copadinho ai é a batarra! essa é, batarra. é, essa é Cara... a batarras é isto Carabo! Mas a gente não é moço. Essa deve aqui. Não o carabo. Carabo. Aqui comida. e Carne. Carne para comerem. O que é que fizeram aí? Carne. Mas agora tinha um peitinho. Um peitinho é um peitinho. Não acredito que era coisa, era um... Um peitinho. Não, era um bifo, o é que era aquilo, não é Aí. coisa? Amocebo, é ou o febo, é que era aquilo? Não, é para saber que o homem não é uma coisa. Não, não é? Um bocado de carne. Há lá uma, uma águia real, quando a gente, mas é águia, não é? É dessas. Quando a gente vai de manhã para o trabalho, está assando naquele posto. Até quando à noite de mar, estou vendo uma águia na estrada. Um, bella, é bem, é ah, oh, ela a um magia A está Ele as rejas. Não, porque não, porque não vai as rejas, mas as rejas ela Eu a cabeça e o corpo. E essa está a Está Estão à noite. Burro. Burro de Bengala. O burro de Bengala. É, Sim, sí, este é igual ao Virginiano. Tá burro. Virginiano. Burro. Há quanto tempo? 5 quanto tempo? Há quanto o que é que Tanto Ai, cá não conseguia ter visto. Assim. Não gosto de bicho para vezes. Passarinhos têm atas é pavoário. Não é, para o é, Não é, Manamar. Se tu está dito. Também é. Já lhe deram asas para ele ser alívio. E depois prende os bichos aqui dentro. Oh, olha aquela. Aquilo é uma cruza. Aquela branca é uma cruza. Ah, está ali branca ali, Estão a ver ali É uma coruja, é. Pode ser. Está um bocado um escuro. Não, Não sei se ver ali em casa. Mas aí estão a ver. É, é uma coruja, é Para mim é uma coruja. Oi, olha, na vez está ali um patinho ou um pintainho que elas têm ali nas patas, olha lá. Esta daqui, amarelo que está ali. Sim. Ela é preso. Mas, Mas elas estão dormindo, não é que elas estão dormindo? Elas dormem durante o dia. Bora! Já é que já tem, se para finalmente. Vai ser a última rodada, meus amigos. Ah, estou aqui já há 50 minutos a ver aqui as aventuras neste parque. E o que? Ah, isto é tipo Temos aqui este tipo de papagaios. Tem muitos. Tem muitos. Este arroz É como Este aqui é o E estas são é as peças. As criaturas, esta, esta branquinha aqui. Estas são é as caturas. Mas aqui não diz, não. Aquela ali também é uma criatura, Aquela é rosa de colo. Olha, também tem. Mas são maiores. Os peixes são maiores. Uma né? vez além, aquelas bolinhas que está lá dentro, muito um periquito, sim. Um um sim. Maior, é são as muito as minhas periquitos. São maiores, não são? são muito periquitos também. Ah, aqui é um AS MARIE Eu tenho um é que devem gastar é claro, também tens tudo o é labirinto, ah. Eu vi botando-me de enca. É, é fazão. Este é fazão ou fazão e Aquele é para vá. Só oh, coitadinho, não tem as pernas grandes. Fazão? Não é? É? Não é, não. Não. Aquele não é. Agora, este aqui do lado tem Não, fazão. É, não, não é, não. Não é fazão. É, é faz ou faz É faz ou faz é diferente. Acho que só tem duas coisas, E faz é que é E aqui é assim? E assim? É assim? É É a É Fugiram? Aquilo lembra é muito bom para fazer comida. O rei já comia muito aquilo. Os paisões. Paisões e pavões. Ó, oh, para onde? Hã? Ah? para onde? vamos por aqui, por esta. Vamos já por aqui, não é? Ainda não vimos ali. Sim, naquela parte ali, não vimos ainda ali aquela parte. Pois a estava certo uma hora, é o que perguntamos onde demorar. Estávamos com cinquenta e tal minutos de gravação público lá a casa está a durar não tô ainda a ver nada, mas 56 não. minutos estão jubilantes a ver isto não é meus amigos se Juvilantes, estão ainda a ver lá, nos comentários a dizer que vieram viram até ao fim aqui este jardim de Molino Inca aqui é, é Málaga Espanha Falta aqui muitos papéis a de ver a escolar. Se chegou o tempo mais tanto a aparecer. Temos aqui mais outros. É o louro. Louro amazónico sim. O louro do é amarelo. Para o louro do bico amarelo. É para pagar o louro do bico amarelo. Caio da cama de leva com o chinelo. É da cama leva com o chinelo. Vamos voltar depois de ter trocado a bateria. Outra bateria foi-se à viola. Acabou-se. Dá por volta de uma hora cada bateria Temos que ficar no tempo das Nespras Das Nespras? Já viste? Este Nespra é tão grande É bom Está cargadinho Nespras Nespras e Figos é comigo Cargadinho é. Isso é, é que é como bem Nespras e Figos Nespras e Figos E, e é aqui o labirinto, o labirinto. E estamos aqui o Kevin agora A é documentar o labirinto Para mostrar aos seus fãs Siga o Instagram dele, do Kevin, que ele está a criá agora neste momento, ainda não, ainda não está disponível, podem ver, mas o público está a adorar as fotos do Kevin. Olha hoje é o dia do Kevin. Pois hoje é o dia do Kevin sim, na Rádio Comercial, está lá a dizer que o dia do Kevin. Esse é o dia especial. Vamos agora, vamos fazer a despedida do, do vídeo lá à entrada. Vou fazer a despedida do vídeo lá Não, em baixo. Vamos agora. Então vamos para as despedidas. Então no senhor vamos lá mais nos comentários agora mais uma vez. O que é que achaste este vídeo? Agora? agora fui a correr do filme, agora és tu comentas, o que é que, que achaste disto? Eu é que achei? Sim. O que é que tu aqui das plantas, não é? Pois é que dá aqui trati, tu é que sabes é que vais me dizendo. Pronto, Mas agora és tu, gostaste? Eu gostei, gostei. É, cá também, pronto. Eu gostei. Tive uma hora bem passada aqui no pesquim, que está um bocado de calor. Foi para depois que não temos trazido um lanche, para fazer um piquenique. Piquenique, pô, tens a barriga cheia. Vamos a comer ainda no... Tome, está cheio, está cheio, está a comer a ranita, eu e o Kevin comemos ranita, e a Lucília foi fez vierinhas, e estamos aqui todos as barrigas cheias. <risos> mal se consegue mexer já viu ali uma cervejola oh. não, Mas ainda se não de nada a cerveja espanhola é, fraca. é, não. Pô, não. é muito fraca é muito fraquinha não puxa não puxa bem não. bem, então espero que tenham gostado Vocês ainda, ah. aos sobreviventes que ainda estão aí em casa ainda a ver a, aqui o nosso vídeo eles que ainda chegaram até ao fim até obrigado por assistir e cliquem agora nos próximos no seguimento destes vídeos que, que fizemos vários vídeos e não percam o próximo episódio porque nós também não